Saudava Maria Mulambo, Laro Exu Amojubá Mulambo, Tu és tão linda e tão formosa, Igual a malinda goza Que enfeita o meu jardim. Mulambo. A voz mais linda que em cozinhada tem. Vem, Mulambo, vem, vem, vem. Tu és a voz mais linda que a tu cozinhada tem. Mas eu te simulando, vovô. Tu és tão linda e tão formosa, igual a madre da rosa que enfei no meu jardim. Vai me dar voz a mim, meu jardim Mulambo, mulambo e mulambo, mulambo Vem na Umbanda Saravá Mulambo, mulambo e mulambo, mulambo Vem na Umbanda Saravá Vem mulambo, vem, vem, vem Tu és a voz a mais linda que é crucilhada Essa rosa más linda que usa engusha...